jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém, hoje trançar um pouquinho engarrafado, como é que vocês estão? Uma pergunta, vocês já me seguem no, no Instagram? quem ainda não me segue, segue lá cara, eu posto muita coisa que eu não posto aqui no canal, conteúdo um pouquinho diferente. Complementar, eu diria assim Ao canal Beleza? Vai lá Arroba Motovlog Belém Pra facilitar, vou até deixar o link aqui embaixo E aí vocês Eu fico por dentro Esse vídeo eu queria mandar um salve especial pro Gabriel dos Games Brotherzinho que no supermercado Tem um canal bacaninha De Games Certo? Tá salvado, mano um Grande abraço Conterrâneo daqui de Belém do Pará Tem que abastecer a moto, mas não vai dar tempo Só na volta E outro agradecimento Especial que eu queria mandar era pro o Noia Motovlog Graças a ele temos a nova logo do canal E que ficou do jeitinho que eu gosto Como eu queria, sinalizar assim, uma coisa mais Fazer da logo do canal uma coisa mais regional, assim, possível Ele conseguiu materializar isso para mim De forma, como eu posso dizer assim Me fugiu a palavra Como é a palavra, é, não é autoestima Deixar longe de ser disso a palavra é proatividade isso de forma proativa o cara aí na deixou o alugo bacana então a logo antes era essa e agora a nova logo do canal é essa quero agradecer quem não é, não é inscrito no canal se inscreva aí também tem instagram Motovlog". na verdade acho que é Saulo Saulo Rodrigues cara super gente boa Obrigado, meu... obrigado, irmão, pelo... pelo logo do canal, ficou sensacional. Em breve, quando sobrar o dinheiro, a gente manda fazer uma camisa aí. Com <risos> os adesivos. Os... Minha ideia é fazer uns bottoms também. Mas só quando a grana sobrar. No momento, estou investindo em outras coisas. Então, muito obrigado. E agora já somos mil... 1.800 inscritos, né? Um pouco mais de 1800 se Deus quiser Quer dizer, quando eu olhei era 1800 Agora se baixou, né? não, não garanto pra você Mas espero que ah, tem uma... O meu canal tem uma tendência Os inscritos que se inscrevem têm uma tendência a ficar, né? Pra permanecer O meu canal demora, tá demorando a crescer Assim de... Mas os inscritos que estão chegando Estão sendo bem fiéis, assim Até a retenção média tá Tá ficando bacana tem um. o um vídeo que eu lancei aí do.. do das relíquias. Cara, o, o, o vídeo tinha uns 16 minutos, o pessoal assistiu acho que uns 10 minutos de vídeo em média. Foi uma coisa fenomenal assim, que vocês estão de parabéns. E o canal pra mim, outro dia eu fui olhar as estatísticas. Tá ficando uma coisa meio que absurda, porque eu já tô me surpreendendo, sabe? Com. Fazia um tempo que eu não olhava as estatísticas do canal. Quando eu fui olhar agora eu fiquei assim, nossa, mano, é sério tudo isso? Eu fui olhar o número de visualizações que eu tenho por dia. São praticamente mil visualizações por dia, assim, que mil acessos, né? Em todos os vídeos. Uma coisa assim que, cara... Não, mil a cada 48 horas, se não me engano. Mas pra mim, cara, isso é... é com... É bom demais, nunca que imaginar que, que ia engrenar, sabe? Que ia chegar o um testando de visualização em tão pouco tempo. Eu achei que ia testando de visualiza visualizações lá com uns 5 mil, 10 mil inscritos, né? Então, só tenho a agradecer a vocês e acho que no especial de 2 mil inscritos eu vou tentar montar um vídeo bacana, né? Fazer tempo que eu não faço vídeo especial. E é isso, só tenho a agradecer a vocês. 1800 acho que a minha, como eu falei em um vídeo bem antigo meu, a minha meta mesmo era atingir os mil inscritos, sabe? <risos> depois disso que viesse, já era lucro, então por isso que hoje eu não, já não tenho mais tantas metas assim, Falar, ah, minha meta hoje é fazer dois mil inscritos, cinco mil inscritos, não, não é eu já, meio que, sei lá como é que eu posso dizer o que vier é que vai vir naturalmente, nada graças ao reconhecimento de vocês e pelo carinho com vocês de assistir aqui o canal né, nas coisas que a gente posta, nada forçado ou... algo no sentido de que eu fiz aquilo só para ter, tanto, conseguir tantos inscritos, acho que não é por aí, eu gosto que as coisas venham naturalmente Assim como estão vindo esses 1.800 que vieram E os 2.000 que estão por vir Seja naturalmente Nada sem informação para se pegar inscrito né? Belezinha, tem que então, tomar gasolina depois chegar no posto na volta, senão é complicar E é isso, tenho a agradecer a vocês e Sejam sempre bem-vindos aqui ao Motovlog Belém é um espaço sempre pra postar opinião, independente se for crítico ou não, mas que seja uma coisa tão construtiva. Agradeço novamente ao Maclay, que até comentou assim: que não ia mais comentar nos vídeos dos outros, porque ficar se passando por, por cara chato e tudo mais, né? Mas não, cara, que isso. Aqui no canal sempre fica sinta-se à vontade pra comentar o que quiser. Se for uma coisa para construir, para informar, para corrigir um erro meu, nossa cara, eu é que agradeço na verdade. Certo? É isso, uma aceleradinha para encerrar o vídeo. Já acabou. <risos> Senão vai acabar a gasolina. Acerto, seta já sabia que ia dar, por isso que eu estava freando. É premonição de barbeiragem, cara. Eu tenho esse sexto sentido, sabe? É isso. Até a próxima.